Olá pessoal tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, hoje um vídeo muito especial. Estou aqui com a minha filha Evelyn, minha primogênita, então vai ser um vídeo muito bacana. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de pai para filho. Acredito que as melhores conversas que nós temos ao longo da nossa vida são conversas entre pai e filho, né? E hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com a minha filha, tentar passar alguns ensinamentos para ela, alguns processos da vida, e que isso sirva de bênção para a tua vida também, para os teus filhos, para a sua família. Que ao longo da sua vida, nessa jornada chamada vida, que você possa também levar algum tipo de ensinamento através desse vídeo. Por isso, se você puder, já vai se inscrevendo, se você ainda não é inscrito no canal. Já vai se inscrevendo aqui, já vai ativando o sininho, para que você receba as nossas notificações. Hoje eu quero conversar contigo, minha filha, sobre as fases da vida. As fases da vida. Hoje... Hoje o pai tem 40 anos, vou fazer 41. Você vai fazer 17 anos, minha filha vai fazer 17 anos. E sabe que quando a minha filha fez aniversário o ano passado, né, filha? Uhum. Você lembra um dos presentes que eu te dei? Lembro. Melhor presente. O pai me levou para conhecer lugares em que ele esteve na infância, coisas que ele passou. Verdade. Né? Lugares que ele morou. Foi é um presentão. E mostrei os meus erros na infância. Eu levei a minha filha isso, nós passeamos de carro. Ela disse para ela, entra no carro que eu vou te dar um dos presentes vai ser esse. Mostrei os processos da minha vida. Mostrei os lugares onde eu aprontei, onde eu fiz coisas erradas. Eu não conhecia a palavra de Deus. né? Não fazia nada nada demais também, assim, nada ilícito para ser preso. Nunca fiz nada disso. Mas eu bebia, cometia muitas, muitos, muitos delitos que desagradam o nosso Criador. Fiz muitas coisas que não convém. Nem tem por que trazer, trazer o passado à tona, mas eu levei a minha filha para que ela pudesse entender os processos da vida, levei ela em lugares onde ela pode ver também as origens dela, né? Pude te levar aonde, onde meu meu falecido avô morava, para ela poder ver o poço onde ele orava lá no poço e aprendia a palavra de Deus. E no final, depois no, no final do nosso dia, eu levei ela no cemitério, onde ela pode ali a gente pôde conversar um pouquinho também. Sabe filha que o grande rei Davi, grande o considerado um dos maiores reis da bíblia no final da sua vida ele tinha uma uma única preocupação acredito que a maior de todas as preocupações de Davi não era com a riqueza, não era com o ouro de todas as jornadas, as conquistas, tudo que Davi conseguiu enfrentar tudo que Davi conquist, conseguiu conquistar uma das grandes preocupações que Davi teve ao final da sua vida ele foi chamar, foi, foi chamar o seu filho de aproximadamente a quem diga que tinha 7 anos, a quem diga que tinha 8 anos Davi chamou seu filho Salomão, aquele que ia herdar o trono, aquele que seria o seu sucessor. Davi chamou Salomão e, dentre tantas coisas, Davi tentou gerar identidade em Salomão. Davi tentou fazer Salomão conhecer o Deus do pai dele. Esse é o segredo, irmãos, para que você possa instruir os seus filhos. Davi, na sua velhice, talvez não enxergando mais direito ali, nos últimos dias de vida, Salomão sentadinho no seu colo, na beirada da cama... E existe uma frase que Davi utilizou para Salomão, que essa frase ela é muito intrigante. Essa, essa frase ela nos ensina tanto. Porque talvez, se você parar para analisar agora o que você falaria para o seu filho no último segundo de vida, nos últimos minutos, Davi talvez poderia ter dito meu filho, você precisa ser um bom governante. Meu filho, Salomão, você precisa saber administrar o dinheiro, as conquistas do seu pai. Davi poderia ter dado todo tipo de exemplo e talvez eu queria que você raciocinasse por um segundo agora o que você falaria para o seu filho. Você sabe o que Davi falou para Salomão? Davi disse para Salomão assim, meu filho, seja homem. <risos> em outras palavras ele está tá falando assim, ó tenha palavra, tenha caráter. Veja que o teu pai, com tantos erros, meu filho Salomão, Continuou amando e ama e é fiel ao Deus criador dos céus e da terra. Por isso, meu filho, seja homem o suficiente para amar o Deus do teu pai. Após isso, após a morte de Davi, começou as fases de Salomão. Eu entendo, inclusive, que as fases de Salomão são as fases que todo ser humano passa. Você vai passar. Tá, você está pegando agora o transporte da primeira para a segunda fase. Eu estou do segundo para o terceiro, já. Né? <risos> Quase com o pé na cova já. Não. É. É. Olha, se tivesse uma quarta fase eu já tava lá. Tô com o cabelo branco aqui, de tanto que ela me incomoda, irmão. É. Não, não incomoda, não. Minha filha é o meu orgulho, é a minha paixão. É. Minha companheira, é isso aí. Minha filha, faz em 17, vai fazer 17 anos que ela existe aqui na Terra. Nunca existiu um dia que eu não falasse que eu amava ela. Todos os dias da vida dela eu falo que eu amo ela para ela saber o quanto ela é amada, porque ela é amada, ela é, ela é amada por mim, ela é amada por Deus. Mas essa fase, a primeira fase que Salomão entra, agora nós, preciso que você entenda isso comigo, vocês que estão aqui me assistindo, entendam isso comigo. Imagina uma criança saindo da infância, entrando na adolescência, que tudo que quer talvez é jogar bola, tudo que quer é brincar né ele sendo menino do é, sexo masculino, tudo que ele queria talvez era jogar bola, brincar de luta sei lá o que e agora com uma pressão de um reino sobre os seus ombros imagina Evelyn quantos invejosos tinha sobre Salomão Nossa. sabendo esse aqui é o cara agora mais poderoso da nação e é uma criança é uma criança todo o reino agora, todo o ouro da nação está sobre as mãos dessa criança imagina o peso imagina Imagina o glamour, imagina a tentação, que de fato ele foi muito tentado na fase que eu chamo de fase Cantares de Salomão. <risos> Inclusive ele escreveu uma carta, existe um livro na Bíblia para nós chamado Cantares de Salomão, onde ele expressa o seu amor pela sua amada. Você sabia, Evelyn, que Salomão teve mil crushes? <risos> É, é mil crushes. mundo. É crush que fala, gurizada, agora, né? Mil crushes. Crushes, no plural. Uhum. Ele teve mil casinhos. Né? 700 mulheres e 300 concubinas, aproximadamente. Mil contatinho. Mil contatinho? Uhum. Mil contatinho. No WhatsApp? No WhatsApp? Mil contatinho. Mil contatinho o Salomão teve. O homem mais sábio da Terra, mas antes dele ser o homem mais sábio da Terra, ele começou na fase que eu e você um dia já passamos, ou talvez você está agora, talvez você aqui jovem, adolescente, você aí de 18 anos para baixo que está me assistindo agora, você está vendo aqui a Evelyn ao meu lado aqui, com o pai dela, e talvez você tá aí triste, talvez você diz assim, como eu gostaria de estar com meu pai aqui ao meu lado, eu queria falar de... Três fases com todos vocês. Eu preciso da sua atenção. Não saia desse vídeo até que você entenda essas três fases da vida. Esse vídeo não vai ser longo. Não iremos nos estender nesse vídeo. Mas a primeira fase que todo ser humano passa é a fase Cantares de Salomão. A fase da paixão. A fase dos hormônios. É? A, a fase de namorar e de enamorar. Sabe aquela fase onde aquele é o mais lindo de todos até conhecer outro? Aquela é a mais linda de todas, que não existe ninguém no planeta até conhecer outra. Essa é a fase Cantares de Salomão. Salomão escreveu essa carta e olha que interessante, você sabia que a carta Cantares de Salomão foi excluída da Bíblia? Sabia? Não sabia disso? Você não sabia disso? Isso! No concílio de Trento, concílio de Trento ah, eles acharam que essa carta ela era imprópria para menores de 18 anos. É... Porque ali ele fala, ele fala da namorada dele, ele fala sobre acariciar seio, ele fala sobre tantas coisas na, na, na, em Cantares de Salomão. No Concílio de Trento, acharam que essa carta era imprópria para menores de 18 anos e tiraram essa carta das Escrituras Sagradas logo mais tarde, só anos depois, no Concílio de Nicéia, que trouxeram ela para o canon bíblico, canonizaram ela de novo. Entenderam que ela pertencia sim ao Cano. O que é o cânon bíblico? Os livros aceitos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por que, que Deus permitiu que essa carta estivesse na Bíblia? Porque Deus, olha isso que interessante, Deus utilizou essa fase de Salomão e os escritos de Salomão para comparar a amada de Salomão com a amada de Deus. Quem é a amada de Deus, Evelyn? A igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, em, em, em, em Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10, diz assim, "Ó, Quem é esta? que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras, Salomão apaixonado pela sulamita. Ele começa a descrever a sua amada. Deus resolveu dar um presente para nós. Que presente? Deixar esse livro no cânon bíblico para que pudesse ser feita uma comparação do amor de Deus para a sua igreja. Essa é a fase Cantares de Salomão. Diga comigo, tic-tac. Tic-tac. O relógio passa. Nada a ver, né? É, não. Coisa de velho. Coisa de velho. Mas o relógio voa. E logo essa fase vai passar se já não passou. Ou vocês acham que um dia eu também não fui da idade da Evelyn. É óbvio. Faz tempo. Faz tempo, mas parece que foi ontem, minha filha. Parece que, faz on que foi ontem. Porque hoje eu tenho... O mês que vem eu vou, vou completar 41 anos de idade. Mas eu me lembro precisamente de tudo que eu vivi com 16, com 17, com 18. Precisamente, me lembro de tudo. As pessoas, os jovens pensam que a gente quando fica com 40, com 50, que a gente fica gaga, né? que a gente não lembra mais de nada. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro de tudo quando eu tinha 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade, 10 anos de idade. Salomão, no período da vida, quando passou esse processo de cantares de Salomão, oh, vida boa, cantares de Salomão, o processo dos hormônios, ele entra na segunda fase. Não pule esse vídeo porque eu quero falar um pouquinho da segunda fase. A fase provérbios. Ah, agora tudo muda. Por que tudo muda na fase de provérbios? Porque a fase de provérbios agora a ideia mental muda. Provérbios. Porque agora a preocupação dele agora é porque agora ele tem filhos. <risos> e a preocupação de Salomão agora não é mais em, em, em apenas namorar. E sim em preparar os jovens para o futuro. Imagina um homem agora com sabedoria, mas com virtude, com força, porque esse é o período da força. Provérbios ainda é o período da força. Ele agora ele escreve, melhor é o dia do luto do que o dia da festa. O que está pensando um cara desse? Ele está querendo deixar um ensinamento para a fase anterior, para aqueles que estão vindo, porque tudo é um ciclo. A pessoa que hoje se acha velha, um dia ela se achava nova demais. Agora ele está querendo dizer para a fase Cantares, aqueles jovens que estão surgindo agora, ele está querendo dizer para eles, hoje vocês só querem festa, mas um dia vocês vão entender que melhor é o fim das coisas do que o início. Ele entra então na fase de provérbios, ele passa pela fase de provérbios, porque a fase de provérbios nós passamos por ela. É a fase da produção, é a fase em que você vai produzir. A fra... a fa... A fa... É... Essa é a fase do amadurecimento. Você está entendendo, minha filha? A fase do amadurecimento. A fase que aquilo que tinha importância agora já não tem mais. É a fase que aquilo que era relevante agora já não é relevante mais. Essa é a fase que você não está preocupado com o que os outros pensam a ter respeito. Porque a fase de Cantares você está preocupado com o que os outros pensam a ter o respeito. Cantares, você, tá o ter o respeito né? você se maqueia para os outros. Você se arruma para os outros. Você está preocupado o que vão pensar de mim? Eu preciso estar nesse grupinho aqui, a fase de cantar a fase de cantar e Salomão. Eu preciso estar nesse grupinho porque esse grupinho aqui é top, Não é na verdade. É verdade. Essa é a fase de Cantar de Salomão. A fase de Cantar de Salomão você vive para os outros. Mas a fase de provérbios, quantos anos eu preciso para ter a fase de provérbios, pastor? Depende, depende do seu nível de maturidade e depende aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar? Você está entendendo? A fase provérbios e a fase da produção é a fase que você não é influenciado mais por ninguém. Agora é a fase que você quer influenciar pessoas. O seu, o seu grau comparativo muda, a sua escala de valores muda, o seu ciclo de amizades muda. Você começa agora a, a relevar coisas que você não relevava mais. E aquilo agora que você consegue entender pela Bíblia que não é mais relevante, você acaba deixando de lado. Essa é a fase provérbios. A fase da maturidade, do profissionalismo, a fase da produção, a fase que você entende. Eu sou a igreja de Cristo, eu sou um representante de Cristo na Terra. O que pode ser melhor do que isso? O que pode ser melhor do que você ser visto por Deus? Me diga você aí, o que pode ser melhor do que você ser visto por Deus? É Ele que tem que te promover. Eu custei a entender isso, minha filha. Eu custei a entender que a porta que eu abri eu vou ter que sustentar. E na fase de Provérbios você deixa Deus abrir a porta, porque daí Ele sustenta a porta. A fase de Provérbios você sente dor. A fase de Provérbios é o transporte, é o processo. A fase de Provérbios é a fase das dores, dos ensinamentos e a fase da maturidade. Na fase de Provérbios, eu, por exemplo, enfrentei um câncer. Na fase de Provérbios, a minha filha, que estava na fase Cantares de Salomão, <risos> quase me enterrou, quase me colocou no caixão. Mas vai chegar um dia em que tudo muda. Tudo passa até o uva passa. Diga comigo, minha filha, é tic Tik Tic-tac. é tic-tac, né? Tic-tac. Tic-tac. O relógio voa. Agora eu consigo imaginar, eu fico pensando. Um belo dia. Um senhor de idade cheio de dores no corpo. Você está entendendo, você que está me assistindo? Um senhor de idade. Um vovô. Chamado Salomão agora, ele vai começar a entrar na fase, a fase das dores, a fase final, chamada Eclesiastes. Eu fico imaginando agora Salomão na última fase da sua vida. Salomão aqui, talvez vai lavar o seu rosto pela manhã, eu não sei como era o espelho da época, estamos falando de mais de 700 anos antes de Cristo. Mas a maneira, com a, a maneira com a qual ele fez refletir o seu rosto pela manhã, para lavar o seu rosto, também não sei como que ele escovou os dentes, né? porque não tinha posta de dente, mas a maneira com a qual ele fez refletir o seu rosto, minha filha. Eu fico imaginando aquele senhor agora, entra, saindo da fase provérbios e entrando na fase eclesiastes. Ele começa a pensar e refletir. A vida passou como um sopro. Eu acho que eu vou escrever uma carta. <risos> Eu acho que eu preciso deixar o meu ensinamento final. E talvez ali ele se centra por causa da, da, da, das dores nas juntas, né? Por causa das dores no corpo, cansaço, a fadiga, o cansaço da vida. Ele começa a pensar, ele respira e pensa, como foi boa a fase cantar esse Salomão. Ah, eu era, eu era o cara, eu era o namorador, né? eu era a mais vista, eu era a pop da, da escola, que fase boa, mas isso passou, não tive nenhum proveito. E talvez ele se olhando no espelho, refletindo numa bela manhã, tomando a sua xícara de chá, com dores nas costas, com dores nas suas articulações, ele começa a imaginar e lembrar da fase em que ele produziu muito, em que construiu, e por que não uma lágrima não desceu no seu rosto, minha filha, quando ele lembrou, fase provérbios, eu me lembro quando eu edifiquei um templo ao Senhor eu construí uma casa para receber a, a presença de Deus e agora eu estou aqui na última fase da minha vida, onde faltou uma coisa, eu pergunto para mim o que minha filha o quê? faltaram os amigos faltaram aqueles que me aplaudiram quando eu estava na festa faltavam aqueles que estavam comigo na primeira fase, e agora que eu me encontro sozinho, com dois ou três ou quatro Talvez somente os quatro que vão segurar a alça do meu caixão. E ele começa uma carta chamada Eclesiastes, e nessa carta ele arranca a carta escrevendo assim, ó, vaidade, tudo é vaidade. <risos> a conclusão final do homem mais sábio da Bíblia, e de todos os tempos, tirando Jesus, né? que Jesus aqui como homem, esteve aqui 33 anos e meio nessa terra, mas a Bíblia diz que como homem, como homem Salomão foi o homem mais sábio, mas sabe que já existiu, e ele arranca na sua última carta, na sua última fase da sua vida, ele arranca falando tudo é vaidade, tudo é vaidade, de que me adianta, de que me adianta, é ou não é? Deixa eu largar meu iPad aqui, de que adianta nós estarmos nos preocupando com o exterior? Eu também já tive nessas fases, você talvez está nessa fase, preocupado, que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Eu preciso andar com esse grupo, eu preciso fazer isso. Ela não é. Talvez você, talvez você tenha vergonha de ficar perto do seu pai e da sua mãe. Talvez você está com vergonha, porque o que vão pensar de mim? Um dia eles não estarão aqui. Você tem ideia disso? Você tem ideia Você tem ideia que o teu pai não era para estar aqui desde 2011, você, você crescer sem pai, Evelyn? Não. Vai chegar um momento da vida que vai ser a nossa fase final. E que você também vai escrever, talvez não com, não com caneta, não, não num arquivo no computador, mas você vai escrever com a sua vida: você vai escrever. Tudo é vaidade. Tudo passa. Ele arranca na última fase da sua vida escrevendo Eclesiastes: tudo é vaidade. Eu consigo imaginar ele, ele refletindo no capítulo 3, quando ele vai escrever, agora, agora ele começa a casar as coisas, ele começa a fazer os processos na sua mente, um processo mental. Ele começa a imaginar, como foi bom o nascimento dos meus filhos, mas também teve tantos velórios que eu fui. Como foi boa a festa, mas também teve tanto, tanto luto. Como foi bom quando ganhou dinheiro, mas também perdeu. Como foi bom quando se sentiu amado, mas também se sentiu solitário. E ele começa a escrever o capítulo 3 da última fase da sua vida dizendo <risos> Há tempo determinado para todas as coisas Será que você não está acelerando demais o processo? Será que você, que agora que é um adolescente, não está querendo ser adulto demais? E será que você adulto não está querendo ser adolescente? É? Você sabia disso? Envelhecer é obrigatório, agora amadurecer é opcional É? Então tem pessoas que, que deveriam ser maduras e não são. E tem jovens, adolescentes que estão frustrados de mal com a vida porque querem crescer rápido. Respeite as fases. Respeita e curta a fase. Curta, tem que curtir, dá um sorriso. Curta a fase. Dá um like para a fase da sua vida. Quantos likes Jesus receberia, já pensou? Se tempo eu em gravar um vídeo sobre isso. Quantos likes Jesus receberia? Dá um like para a sua vida. Mas o Senhor não imagina como é a minha vida. Talvez você está na fase errada. Você está você tá querendo viver uma outra fase, para trás ou para frente. Ele escreve, ele começa o capítulo 3 falando Há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Como que ele termina? Esse é o maior ensinamento que eu vou deixar para você nesse vídeo. Estou encerrando o vídeo agora. Como que ele termina? Ele termina no capítulo 12 falando o seguinte para você, jovem, jovem de 100 anos para baixo. Ele termina falando assim, ó. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aos quais você não tenha nele contentamento. Lembra do Senhor agora, hoje. Dá tempo de você lembrar do Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra, com esse vídeo. Esse vai ser um dos vídeos mais importantes para mim, porque eu estou aqui com a minha filha. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia. Ela não quer que chegue esse dia, mas um dia vai chegar em que ela vai assistir esse vídeo. E olha o meu sorriso. Só que um dia ela vai assistir esse vídeo. Eu espero que demore muito. E eu não vou estar mais aqui. Jesus vai voltar antes. Amém, Jesus vai voltar antes. Mas vai chegar um dia, porque são os processos da vida. E eu fico feliz porque, porque tudo eu, eu, eu deixo armazenado, eu deixo vídeos, eu deixo, eu deixo livro, eu deixo tudo escrito. Eu tenho cartas escritas, eu tenho, tudo, eu tenho as cartinhas que a minha filha faz para mim desde um aninho de idade, os desenhozinhos dela. Porque tudo vai passar, meu filho, e vai chegar um dia, minha filha que está me assistindo, me escutando, vai chegar um dia que restarão apenas lembranças, lembranças boas que não voltam mais. Se você quer que a gente faça vídeos como esse, de pai para filho, comente aqui, deixe nos comentários, ajude-nos. Você vai estar nos ajudando se você deixar o like, se você também compartilhar nas suas redes sociais. Abençoe pessoas, porque tem tantos jovens agora que precisam de um norte, precisam saber, precisam de uma orientação. E tem pais que não conversam com os filhos, esse é um crime terrível. Então que esse vídeo possa abençoar a tua vida. Deixa o um comentário se você quer que a gente grave um segundo vídeo de pai para filho. Que Deus abençoe a sua vida. Descansa. Quem te prometeu Descansa.